Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais um CP Responde. Eu acho que esse é o CP Responde número 6. É, desde que a gente voltou aí a bater esse papo às segundas-feiras. Infelizmente, nas duas últimas segundas-feiras não rolou. Um porque era carnaval, né gente? E carnaval eu sabia que eu ia ficar falando sozinho aqui. E a outra, eu tava viajando. Não, não tava de férias não Fui dar um pulo ali em, nos, Ali em Fortaleza Para pegar um busão Para ir para Horizonte Lá no Ceará Conheci a fábrica da, do, da Mizuno não? não é da Mizuno, montam os tênis da Mizuno lá Montam também da Under Armour Mas era a fábrica da Olympus. É, foi um rolê bem legal lá O corre show Mostrando os tênis novos da Olímpicos Foi bem legal e acabou que infelizmente Não rolou de fazer essa live diretamente lá, porque eu estava em trânsito no momento do nosso encontro noturno esse 19:30, Beleza? Então, estamos aqui de volta para responder qualquer eventual dúvida que você possa ter, dar uma dica, trocar uma ideia, falar sobre corrida, essas coisas boas que trazem boas energias, porque a é corrida, né? Porque são coisas a corrida. Corrida não é uma coisa só. Corrida é muita coisa, é um mundão. <risos> Pois é. E, ó, Tayan, já vou falar logo, meu irmão. É Andrei! É Andrei, pelo amor de Deus. Tem um i depois do e tá? Tá bom? É Andrei. Sete anos o povo cometendo essa mesma gafa, Mas tá tudo certo, dá nada não. Tamo junto aí, desde que esteja conseguindo contribuir de forma positiva pra galera. O negócio é o seguinte, dúvidas? Bota no balãozinho aí, ó. A pergunta, beleza? Já surgiu uma nessa interrogação aí embaixo. Que aí eu vou ler e responder pra galera. Porque normalmente, quando fica aqui colocando, tipo o Flávio Rocha, acabou de botar. Quantos quilômetros tem que fazer um principiante para começar? Arroba Corrida Perfeita. Não, eu não vou responder você. Bota esse negócio lá no balão, cara. Bota lá no balão que eu te respondo, beleza? E quem quiser tudo organizado, ajustado, baixa o aplicativo do Corrida Perfeita que tem lá na Google Play ou então na Apple Store. É gratuito. Lá a gente vai ter um monte de informação resumidinha, ajustada para você, para ficar fácil de você tirar todas as suas eventuais dúvidas e poder estudar um pouco com a gente para melhorar e buscar a sua Corrida Perfeita, beleza? Vamos lá que agora tem duas perguntas. Manoel, eu falei, coloca no balão, hein? Vou responder pergunta aí não. Olha lá, aí o Tayan já meteu aqui, ó. Desculpa pelo André, foi o corretor, cara. Tranquilão, Tayhão. O que comer antes de um longo? Beleza, vamos lá. O que comer antes de um longo? O que, que é um longo, né? Primeiramente, a gente tem que exemplificar. Porque pra quem não corre nada, 3km já é um longo. Né? 3 km sendo longo, né? vai durar quanto tempo esse negócio? Aí depende da velocidade que a pessoa também vai correr esse longo. Bom, para a gente exemplificar o longo, o longão, esse seria o treino com maior volume num treino único da sua semana. mesa É o treino mais longo <risos> que você vai permanecer nele. A gente tem que entender, quando a gente vai comer ou pensa em comer alguma coisa para o treino, qual é o intuito do treino, né? qual vai ser, a, digamos, as capacidades que a gente está querendo desenvolver. Qual vão ser as nossas demandas fisiológicas para esse exercício. Dependendo do longo, algumas vezes você não precisa nem comer. Fazer um longo em jejum pode ser uma estratégia para você tornar o seu corpo mais econômico, digamos assim, para queimar mais calorias provenientes da gordura. Isso pode ser uma estratégia de treino. Sendo um longo realmente longo, que duram um horas, então as suas reservas de carboidrato também terão uma baixa significativa, onde que muitas vezes a intensidade do seu exercício vai ser freada por conta disso. Você pode acabar passando mal, sentindo fraqueza por falta de energia. Então, repor essa energia é necessário. Muitas vezes se preconiza colocar ali uma hora e meia, de, um, acima de uma hora e meia de treinamento, você começar a ajustar essa reposição do carboidrato para você manter o seu corpo equilibrado. Porque o carbo é a energia, né, o substrato energético principal para o nosso cérebro, para a manutenção do nosso bem-estar, o equilíbrio. Claro, existem necessidades pessoais diferentes quanto à quantidade de carboidrato. Principalmente se você está ou não está adaptado, a correr ou se tornar um cara mais econômico, queimador de gordura, por assim dizer. E dependendo da intensidade do exercício que você está aplicando, você vai necessitar de mais ou menos carboidrato. Então esse o que comer no seu longão, depende de que longão a gente está falando, depende de qual vai ser a intensidade desse longão que você vai aplicar, quanto mais forte for a intensidade, maior o seu gasto energético, e com isso vai ter uma maior necessidade de carboidrato. Então acaba caindo naquele negócio que eu já podia ter falado muito tempo antes, né? O tal do depende. <risos> Bom, no nosso aplicativo lá do Corrida Perfeita tem um guia nutricional que vai te ajudar muito a responder essas perguntas, essas dúvidas que ficam no depende. para você aprender um pouco mais sobre como lidar com essas situações. O que começa o treino, o que come quando. E tudo escrito pelo nutricionista doutor. Paulo, eu só chamo ele de Paulinho, então lascou Paulo, foi mal cara, esqueci seu sobrenome. Mas o ponto é esse cara, é você buscar um nutricionista para essas, essas questões nutricionais para o seu treinamento, porque não adianta também só o que comer no treino, o que você está comendo antes do treino, o que você vai comer depois do treino, isso tudo pode impactar na sua performance e principalmente no resultado que você espera com a sua corrida, beleza? Espera aí que eu não posso me delongar muito no, nas perguntas, porque eu já tenho 12 perguntas. Vamos para o João T.L. Neto. Alguma dica para diminuir dor na panturrilha? Bom, João, o grande ponto para diminuir dor na panturrilha... É, a gente tem que entender. Aí lá vai o cara fala, destrinchar todos os negócios. Não entender o que é dor. Não, não. Calma lá. Quando está doendo é porque você está aumentando a carga nessa estrutura, você está exercendo muita força nessa estrutura, você está sobrecarregando ela de uma maneira no qual ela não está adaptada e com isso vai gerar um estresse, vai gerar dor, né? Então você vai sentir um incômodo porque você não está adaptado a fazer aquela força, acaba que a carga é muito grande. O que você pode fazer? Você pode fortalecer essa musculatura para que aquele estresse que ela está passando ela deixe de ser tão estressante, por assim dizer, para o seu organismo, e com isso você diminua essa sensação, essa percepção de dor, fortalecendo com exercício de força mesmo, flexão plantar, burrinho, essas coisas. Pode ser com a, a progressão do seu volume de treino, com o um planejamento de treino certinho, adequado, isso você também encontra no aplicativo de Corrida Perfeita, nos nossos treinamentos, beleza? Ah sim, exercício de força também. <risos> Bom, você pode ajustar isso, você pode ajustar o planejamento do seu treinamento para você fazer de forma adequada, para você ir adaptando o seu corpo de maneira sustentável, beleza? Ou então você também pode ajustar a técnica de corrida, que às vezes o seu movimento pode estar tá gerando uma carga extra e desnecessária na sua panturrilha. Isso tudo é interessante ser analisado. E sabe onde você também pode arrumar essa técnica de corrida? Adivinha, garoto? Lá no aplicativo do Corrida Perfeita a gente tem diversos educativos e vídeos para que te ensinar e te explicar as maneiras interessantes, se você perceber o seu movimento para ajustar isso. Então, são três maneiras para você diminuir essa dor no seu, na sua panturrilha. Beleza? Espero ter te ajudado, João. Valeu, cara. Aquele abraço. Ó, oh, a Jacina, Anais. Desculpa se eu não falei o nome direito, Jacira. É só você ir lá no Google Play ou então no, na Apple Store, coloca a corrida perfeita clique em baixar. Beleza e assim nada. Vai lá que você encontra o nosso aplicativo lá. É Danúbia Rodrigues, sinto muita falta de ar até no início da corrida e aquela dor lateral, como melhorar a respiração. Danúbia, é tem um videozinho que eu falo sobre como respirar na corrida, é que pode ter umas dicas interessantes para você para essa dor de lado, beleza? Questão de você inspirar bem profundamente e soltar o ar, inspirando bem tanto pelo diafragma quanto com o pulmão, tá? E depois expirar contraindo bem o abdômen e tirando todo o ar também do seu pulmão, tá? E repete isso três ou quatro vezes você fazer esse trabalho no abdômen, isso já ajuda muito essa dor de lado, normalmente ela zera, beleza? Essa falta de ar, ela normalmente está associada Há uma falta de ritmo, de você exatamente subir uns degrauzinhos a mais do que você deveria para um ritmo que seria confortável. Você já vai do, do zero ao 100 em dois segundos, ao invés de ir progressivamente. Isso gera um déficit no seu organismo, no qual você paga a conta depois. Então ir progressivo aumentando o esforço, e muitas vezes isso pode significar caminhar no começo, e caminhar um pouquinho mais rápido, às vezes correr e voltar, né? corre um poste, caminha dois, até você ter esses ganhos é, cardiovasculares, de condicionamento físico, para que você consiga imprimir um ritmo leve por um tempo mais perene, do que ficar no ritmo tão curto que te gera essa, essa falta de ar, beleza? Ou então você pode até mesmo fazer esse ritmo forte, mas aí fez forte, faltou ar, caminha. Fez forte, faltou ar, caminha. E persistir nessa atividade. É claro que ficar com falta de ar é algo extremamente desconfortável, né? Então a maneira de você fidelizar essa atividade, de você ter uma maior, como é que eu posso dizer... A aderência ao seu treinamento acaba ficando um pouco difícil. Então é interessante que você encontre as suas zonas de treinamento e planeje o esforço que você vai fazer em cada dia do treinamento para que você não fique morrendo todo dia. E nem com isso você não tem a sua consistência no treinamento e você não corre o risco de se machucar por essa falta de ritmo a ser aplicado na sequência de treinos. Quer também treinamento? Entra lá no aplicativo e solicita um treino para gente. Entra para o Clube Corrida Perfeita. Vários professores para te ajudar com o seu treino personalizado. Beleza? Bom, vamos para a próxima pergunta. Essa eu vou lá para baixo, que já fui muito. A Milena Carini. Quero começar a correr. Alguma dica? Ah, Milena, se você já está de olho aí na gente desde no começo, você já sabe que a dica é... Entra para o Clube Corrida Perfeita. Não, brincadeira. Brincadeira, mas é sério. Entra lá que a gente vai te ajudar com isso. Baixa o aplicativo. Mas o interessante é você ir começando aos poucos, percebendo o seu corpo, tá? Não pensa que você que comprar o tênis XYZ, a roupa HW, ou então precisa de muita coisa, precisa de uma pista emborrachada, precisa de uma subida, de uma pista, blá blá. Não, você precisa começar um passo depois do outro e principalmente perceber o seu corpo. Como que você está aplicando essa corrida? Né? É interessante você pensar que a corrida não é uma caminhada acelerada, tá bom? É um padrão de movimento diferente. É um pé, uma fase aérea, depois outro pé. A, corrida, a caminhada a gente mantém esse duplo contato o tempo inteiro. Então há uma necessidade, uma posição no corpo diferente. Percebe isso. A corrida é um eterno desequilíbrio. Você desequilibrar o seu corpo e manter ele em desequilíbrio, Vai fazer com que você apenas apoie os seus pés no chão, mantendo o seu corpo em desequilíbrio, assim você vai deslocando. E assim, com a percepção, com a ideia da corrida, de como se deslocar e tudo mais, é interessante que você busque um profissional de educação física para planejar esse treinamento para você de maneira ordenada, porque o nosso organismo, ele acaba que tem maturações diferentes. O nosso sistema cardiovascular se desenvolve numa velocidade diferente do nosso músculo esquelético. Nosso sistema músculo esquelético. Beleza? Então, muitas vezes a carga, mais que eu tenha ar, condicionamento, pô, posso ir mais? Aí você vai lá e acelera mais, faz mais, aí o músculo ainda não está acompanhando o ritmo cardíaco, tá bom? Por mais que você tenha ar, aí começa a doer músculo, começa a doer tendão, começa a doer a articulação, aí toma cuidado, porque atleta com dor e principalmente lesionado dificilmente treina, né? Então, busque, entra pro clube Corrida Perfeita, Milena, vamos lá. A gente tá com três locais de pontos de encontro, treinos presenciais, é, a Corrida Perfeita não é só Instagram, YouTube, nós temos treinos presenciais também. Todos os sábados em Brasília, Rio e São Paulo você pode encontrar a gente. Maiores informações é só perguntar no www.corridaperfeita.com ou então em algum lugar aqui nesse Instagram tem essas informações. Sendo que todos os sábados às 7 horas, Brasília, Parque da Cidade, São Paulo, um final de semana no Ibira, outro final de semana lá na USP e Rio de Janeiro, lá na pista de aeromodolismo, lá no Aterro do Flamengo. Beleza? Espero vocês lá. Vamos junto. Luciana Chiovato, corrida se faz meio pé ou não? Uma biomecânica que corre, disse que depende do, do biotipo, verdade? Uma biomecânica que corre. <risos> Uma pessoa especializada em biomecânica, né, que corre. Não, beleza. Eu acho que não depende do biotipo, né, de verdade. Porque se a gente parar para pensar que corrida é um passo, é um apoio de um pé. É um deslocamento bípede, como eu gosto de falar. É um deslocamento bípede, beleza? Um pé, uma fase aérea, depois outro pé. Tudo que você fizer dessa forma, você está correndo. Se você bota um pé, dá um mortal, coloca o outro pé, você está correndo via mortal. Não está errado. Talvez demore um pouco mais, talvez seja um pouco mais arriscado, mas você está correndo. Se deslocou do ponto A ao ponto B, apoiou um pé, fase aérea, depois do pé, você está correndo. Isso é diferente do biotipo. Beleza? Só que existem algumas questões da física e da anatomia do corpo beleza Que são interessantes de serem é, observadas Existem algumas coisas que a gente pode gerar uma habilidade para melhorar Porque a corrida esse deslocamento acaba se tornando algo natural Ou seja, dos nossos hábitos do dia a dia De como que você já naturalmente se desloca se você, se você teve uma infância mais ativa, você vai se colocar de uma forma diferente de quem não teve uma infância ativa. Quem brincou muito de pique-pega quando era criança, com certeza tem uma habilidade de corrida diferente de quem nunca brincou de pique-pega, polícia e ladrão, essas coisas. No qual ali na brincadeira mesmo você tinha que correr e você resolvia problemas para correr mais rápido e não ser pego. beleza Só que com a nossa vida, até mesmo quem não brincou muito, quem não desenvolveu naturalmente essa habilidade, Cara, observa uma criança aprendendo a correr. Aprendendo? Não seria bem a palavra aprendendo a correr. Né? Que ela fique em pé e antes mesmo de caminhar já está correndo. Olha né? aquele espacinho depois cai no chão. Observa uma criança. Ali é o ponto natural de uma corrida. eu acho que dificilmente vai ter uma criança correndo de retropé. Beleza? E depois, com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo essa habilidade de acordo com nossos interesses. É... E muitas vezes a gente não desenvolve a corrida para mais nada. E a gente começa a achar que a corrida é só uma... uma caminhada mais rápida, aquele negócio. Então depende muito do que, que você quer desenvolver. A gente do Corrida Perfeita, a gente tem a certeza de que a corrida é uma habilidade a ser desenvolvida. Existe uma maneira interessante de você correr para aproveitar o seu potencial elástico, para aproveitar o desequilíbrio do seu corpo, para aproveitar sua musculatura, para preservar suas articulações. E desenvolver tudo isso para que você corra com mais eficiência e longe de lesões. Isso não é um, garim, um carimbo de 100% que você não vai se machucar. Mas isso é uma questão de consciência sobre como se mover. Porque a questão de lesão ou 100% de performance é algo que vai além do movimento do seu corpo. Beleza? Aí entra descanso, entra psicologia, entra tantas coisas que envolvem isso. Então... Pensando na habilidade de ser desenvolvida, a questão do seu centro de gravidade, a questão de como funciona o tendão, como é que funciona o músculo, as alavancas do tornozelo, a ação do seu joelho e quadril. Pensando nisso tudo, a gente tem uma ideia de como que é interessante a gente se deslocar. Então, a gente buscar esse certo interesse. Só que com isso, a gente tem que fortalecer alguns grupos musculares para conseguir manter a postura, para conseguir manter aquele ajuste que seria o mais interessante da, da, da maneira de se ver na física e na própria biomecânica, na ação articular e muscular da ação da corrida. Então, com isso, meio pé ou não, depende do tipo de resposta que você busca com esse apoio. Lembra sempre que tem a força de reação do solo envolvida. tá Quando a gente apoia o pé no chão, o chão apoia a gente, ele traz uma resposta. Se o seu pé entra aqui, digamos, médio pé, aqui está o calcanhar, beleza? Aqui está o nosso tornozelo. Se você apoiou aqui, ele vai fazer tipo um... Faz uma molinha no seu tornozelo, né? Ele vai e volta. Então você já está exigindo do seu tendão e do seu músculo para amortecer isso. Quanto mais rápido isso, maior vai ser o retorno que você vai ter. Agora, se você apoia o pé demora demais para sair isso, esse potencial elástico, esse... Que eu falei da molinha do tendão e do músculo ele acaba se dissipando em calor. Então, você deixa de aproveitar essa impulsão que o seu músculo e o seu tendão te daria esse stiffness, que é muito melhor aproveitar médio pé ali, trabalhando esse ângulo do seu tendão. Se você entra mais para trás, você deixa de aproveitar isso. Tá correndo errado? Não. Você tá deixando de aproveitar algo. Não, mas assim eu não, não sobrecarrego minha panturrilha. Beleza, mas qual é o problema de você botar uma carga na panturrilha? Você não pode fortalecer essa panturrilha para aproveitar isso? E ainda assim dissipar melhor a energia? Porque pensa o seguinte, se eu entro com o médio pé, um pouco mais afim, eu faço essa alavanca, eu tenho o meu tornozelo aqui, trabalhando tendão e músculos aqui que agem sobre o tornozelo, né? Para fazer esse movimento articular, eu vou ter o joelho trabalhando, né? Quadríceps ele trabalhando, também flexionando ligeiramente, estendendo a perna, e assim o quadril. Isso tudo faz com que eu utilize vários músculos para dissiparem a energia ao longo desse impacto com o chão. Quanto mais amiguinhos eu tenho para dissipar essa energia, melhor a absorção desse impacto. Menos eu vou ser absorvido isso nos meus ossos. Beleza? Então, quanto mais músculos você trabalhar nessa ação mais rápida, para você aproveitar esse potencial elástico dos seus músculos tendões, para mim, é uma maneira mais eficiente. Aí fica a pergunta. Se eu entro de médio pé, eu consigo fazer isso? Se eu entro de retropé, eu consigo fazer isso? Se eu entro de ponta de pé, eu consigo fazer isso? Essa é a questão a ser respondida. Então, você observando isso, você tem as respostas. Beleza? Espero ter te ajudado. Bom, vamos lá agora os Simone... Regina Del Ribeiro Desculpa aí gente que Esses não ficam tudo juntos Acaba me atrapalhando aqui Qual é o intervalo para eu fazer o próximo teste de esforço Dos 20 minutos Qual é o intervalo? Eu não entendi muito bem não Simone O teste de esforço Normalmente nos 20 minutos O que a gente pede é que você faça os seus 20 minutos Mais rápidos da sua vida Que você não consiga correr Uma distância maior naqueles 20 minutos do que você conseguiria, então o intervalo, intervalo de descanso, intervalo de um teste para outro teste, se for intervalo de um teste para outro teste, normalmente a gente bota em uns 40 dias, né, para avaliar, mas se tiver uma prova também pode funcionar como um novo teste para você, então isso varia, tá bom Simone, espero ter te ajudado de alguma forma com essa resposta, beleza, vamos ver aqui o Igor Amorim, qual a estratégia para diminuir pace de 6,50 de um treino de 7 km? Rapaz, são muitos, Igor. São muitos. Eu, a primeira delas, eu acho que a fundamental é treinar. <risos> treinar de forma consistente, tá, cara? É, os exercícios de força entram também muito bem para você fortalecer o seu corpo, porque vai depender muito de que momento você está. Se você já correu mais rápido que 150 na sua vida, se você está voltando de uma, de uma lesão, se você nunca correu mais rápido que isso, se você já está treinando há 20 anos e não teve resultados melhores do que esse. Então, isso tudo tem que ser analisado para eu te dar qual seria a melhor estratégia para você. Beleza? Eu não posso chegar e falar, ah, a melhor estratégia é essa. Eu tenho que entender quem você é e onde você quer chegar. Bem, eu já vi aqui onde você quer chegar. Você quer baixar de 6,57, mas eu não sei quem é você. Então não tem como bolar essa estratégia, não tem como fazer um plano. E exatamente essa é a nossa regra de ouro no Corrida Perfeita. É saber quem é o nosso aluno e onde ele quer chegar. E assim a gente consegue prescrever da melhor forma possível o seu treinamento. Dentro das suas possibilidades não adianta eu falar que é treinar todo dia duas vezes por dia é dormir em câmera bariátrica bariátrica <risos> hiperbárica <risos> câmera hiperbárica treinar na, em altitude não cara não é bem isso eu preciso saber exatamente quem você é e você precisa de um treino cara vamos lá baixa o aplicativo entra pro clube e vamos treinar junto a gente correr lado a lado rumo uma corrida perfeita beleza espero ter te ajudado Igor João T. L. Neto, cara, depois de muito tempo coloquei sua técnica em prática e não senti canelite, porra, valeu, muito obrigado pela confiança, né? cara, canelite realmente pra mim é um negócio que era pra ser fácil demais, não era pra ninguém ter canelite, meu Deus do céu, e uma dica que eu dou pra você que sente essa dor, esse incômodo, se filma correndo, cara. Dá uma olhada para ver como que você está correndo. Depois faz os ajustes, traz esse pé mais para baixo do seu de gravidade, aumenta a cadência. São coisas simples que vão diminuir essa carga aí na sua canela, tá bom? E é a principal, baixa o aplicativo do Corrida Perfeita. Valeu, galera. É, pá, pá, pá, pá, pá. Manuel Lima, 88, tenho condromalácia, faço musculação para fortalecimento, você indica correr e treinar perna no mesmo dia? Manoel, pode ser uma estratégia, tá? Você correr e treinar perna no mesmo dia, dependendo do seu objetivo, ok? É interessante a gente pensar também qual que é, digamos, a prioridade nesse dia que você está treinando perna, musculação e correndo. Porque muitas vezes a capa se tornar é, atividades concorrentes. A corrida pode atrapalhar na hipertrofia de perna, ou até mesmo no ganho de força. Beleza? Dependendo do que você quer nesse treino, se corre antes, ou faz o treino de força depois, ou faz o treino de força antes, depois a corrida, vai depender muito do seu objetivo. Mas você pode correr e treinar a perna no mesmo dia, sim. Muitas vezes eu até prescrevo o treino de força e depois a corridinha, logo depois do treino de força. Isso faz parte de uma estratégia que eu gosto muito. Espero ter te ajudado. André Biora. Aquela dorzinha na lateral do pé. Aqui no sul, a chama de facão do pé. Rapaz, essa do facão do pé é nova, hein? Dorzinha na lateral do pé. Essa aí eu vou ter que ver uns vídeos aí no YouTube pra buscar esse facão do pé aí, essa dorzinha na lateral aí. Mas a dorzinha no pé muitas vezes tem a ver com como o seu pé tá apoiando no chão e principalmente o tênis, se tá pegando não tá pegando. Como é que tá essa fricção na lateral do pé? É, tem que observar melhor. Desculpa de não ter uma resposta para você, André. Precisava de uma maior clareza de onde seria essa dor. Parará, pá, pá. O Alessandro de Carvalho, atualmente corro 20km e estou sentindo dores no calcanhar. O que fazer para reduzir essas dores? É, Wellison, você está correndo 20km todo dia, cara? É, 20km de manhã, 20km da tarde, 20km na semana, 20km no mês? Aí eu não sei... Tá sentindo dor no calcanhar? Tenta dar uma observada. Mas uma coisa que pode ajudar, que eu nem sei se faz parte, seria um exercício de fortalecimento dos músculos intrínsecos do pé. Exercício de puxando assim a toalhinha, virando o pezinho pro lado, virando o pé pro outro, né? E outra questão é ver como é que você tá apoiando inicialmente com o seu pé no chão, né? Como é que tá essa entrada, se o pé tá muito à frente do seu centro de gravidade e você tá entrando com o calcanhar, não tá entrando com o calcanhar... Se essa dor no calcanhar aí é o tendão que tá puxando lá no calcâneo, né? E às vezes a dorzinha tá lá, mas o problema é no tendão, é o músculo que tá muito rígido. Tem que analisar, cara. Eu buscar um acompanhamento profissional de perto, fazer uma palpação e ter um bom diagnóstico sobre essa dor. tá? Assim a distância fica muito complicado de eu conseguir te responder com clareza sobre essa sua dor no calcanhar. Exercício de pé, não sabe onde encontrar? Ah, você sabe, sim. Lá no aplicativo do Corrida Perfeita você encontra também. Exercícios para fortalecimento dos seus pés. Dudu DN. O teste de zonas de esforço dá para fazer na esteira? Dá sim, Dudu. Sem problemas, cara. Não é o melhor dos mundos, mas é interessante. O interessante é que você for fazer para pegar, por exemplo, o pace, né? A velocidade com a qual você está correndo é ver se a esteira está bem calibrada né? e depois bem calibrada e botar esse resultado certinho com o relógio para ver se o relógio está sincronizado, os dados ali para subir isso para onde for, para você arquivar esses dados. É porque normalmente, cara, esteira para esteira tem uma certa diferença de velocidade, essa calibragem e tem uma diferença entre você correr na rua ou correr na esteira. Tá? Eu sempre preconizo para que se faça o teste de esforço na rua. Porque a grande maioria dos treinos são na rua, as provas são na rua. Mas se você basicamente usa a esteira, não tem problema também. Você pode fazer tudo na esteira, só para ter um ajuste das suas zonas de esforço, tá? Mas você pode fazer sem problema algum. Aí, ah, aproveitando, já tem outra pergunta aqui. Filmar a corrida na esteira já é o suficiente para fazer uma análise? Dudu, normalmente é onde se recomenda que se faça a, a, a filmagem na esteira. Porque assim o, o profissional tem uma visão sua, né? de como que você vai estar, de forma parada, você não vai estar em deslocamento, então o ângulo da, da imagem não vai mudar, não vai ficar em diagonal. Eu consigo ajustar uma visão 90 graus, para saber realmente alinhar em dois pontos, né, digamos assim, a parte anterior e a parte posterior do seu corpo. Quando entra para diagonal, eu não consigo aprofundar muito, né? porque é uma visão, uma análise 2D, né, esse tipo de análise, não 3D, eu não consigo girar o seu corpo para observar isso. Então é interessante a é na porque a câmera fica fixa ali, você tem o um ciclo das passadas e assim consegue se observar como que esse, esse corpo está se movendo. Né? Se o pé está entrando muito à frente do centro de gravidade, dá para se observar, traçar uma linha para ver onde mais ou menos está essa, essa linha imaginária. Né? E com isso fazer os ajustes necessários. Tá bom? Porque normalmente correndo, se tivesse aqueles carrinhos tipo nas provas de 100 metros rasos, né? que vem aqueles carrinhos dando tiro ao lado dos caras, assim, pô, ele é melhor ainda né? Só que é difícil de encontrar, né? <risos> A esteira fica muito mais fácil. Você pega o seu próprio celular e você se observa. Você tem uma análise de como você está correndo. Valeu pelas perguntas. Vamos aqui pegar a da Ivonete 0605 Isa. Perder unhas é normal? Ontem fiz seis horas e uma unha inflamou legal. Ivanete, não é normal, mas é, acontece muito. <risos> Bom, o é, que eu digo que não é normal é que não é norma. Você deve perder uma unha por correr seis horas, beleza? O, a inflamação, essa unha preta, vai ocorrer muito por conta da pressão. Vamos lá, olha o dedinho aqui, ó. Eu aperto o dedinho, tá vendo que já muda a cor lá, é o sangue pressionando ali. Se eu ficar muito tempo aqui, mexendo essa pressão, até meu dedo aqui do. Da mão pode ficar preta. Se eu dou uma pancada, né fica preta no sangue. Ali os vasos abaixo aqui acabam estourando. Pode ser uma questão de bolha que é muito causado pela fricção também, né? Na ponta do dedo no tênis, isso pode acabar aí, empurrando a bolha, deixar ela roxa ou fazendo uma bolha deixando ela roxa. Isso tem muito a ver com o dedo de garra também. Então, quando você está em trail run, principalmente tem é muita descida, a ponta do dedo vai lá para a ponta do tênis, aí né? fica batendo lá na frente. Isso acaba que a unha vai impactando, que vai aumentando a pressão mais ainda na unha. E aí sim, pode lhe trazer a unha preta. Mas correndo na rua, linha reta, asfalto assim, não. Dá uma observada para ver como é que você tá com os dedos. Se você tá fazendo força na ponta do dedo, né? Aquela pé de garra, digamos assim. dedo de garra. Ou se o tênis está pressionando na frente, ok? Isso vai te ajudar a acabar com as unhas pretas e inflamar geral. Tá, tá, tá, tá, tá. André Biora, parte externa, André do lado do Mindinho. Cara, isso aí é realmente uma questão de supinação, né? Você tá virando muito o pezinho e botando muito peso lá do lado. Isso acaba pressionando muito o canto do seu pé. Tenta ver como é que você está correndo, posicionar melhor esse pé, dar uma alinhada. o exercício de pé vão te ajudar a ter uma melhor estabilidade quanto a esse pé. Isso muitas vezes acontece com uma pisada cruzada à frente do corpo. Que você acaba levando para lá e entrando supinado, né? Aí o pé acaba apoiando mais de, de, de lado, né? entrando meio que com uma faca no chão. Isso aumenta a pressão lá e a dor do lado do pé. Beleza, André? Isso aí era lá do facão do pé a pergunta. Ah... <risos> Já tá quase pronta pra próxima, Vainette. Vamos nessa. É... Edna Toledo Soares, após dois anos sem correr, qual a melhor maneira para recomeçar? Tipo, fazer intervalo? Olha, o intervalo é uma boa, que você vai devagar, dá um ritmo forte. Vai devagar, dá um ritmo forte. Devagar, ritmo forte. Porque você vai começando a se reconhecer, né? conhecer novamente as suas capacidades. Esse ritmo forte... Tenta armazenar, saber quanto é que é essa velocidade, esse ritmo forte que você não aguentou. Aí no próximo, você vê se você consegue um pouco mais, ou então diminui um pouco esse ritmo para você ir mais devagarzinho, num ritmo um pouco mais lento, que você sabe que você vai conseguir mais. Então, ótimo. E sabe o que é melhor ainda? Entrar para o clube Corrida Perfeita. Vamos lá, Edna. Baixa o aplicativo e procure a gente para te auxiliar nesse retorno. Que abraço. Espero ter te ajudado. É... Luciana Chiovato. Prefere uma trilha de montanha ou corrida de rua? Qual a maior exigência do físico? Luciana, esse ano eu tô na trilha, né? E principalmente montanha. É, por faltar um tanto de montanha aqui, não tem esse negócio de 500 metros acima do mar, mas a galera acaba falando que é montanha, né? Porque acaba que a própria prova sobe mais de 500 metros. Mas vamos lá. Eu tô curtindo muito a trilha, eu tô querendo experimentar mais a fundo a trilha esse ano. É um mundo diferente, é, um, é quase que um esporte diferente, a corrida de trilha para a corrida de rua. Mas são dinâmicas distintas. Eu acho que, que cabe as duas coisas. Dá para se correr na montanha, correr na rua, correr na rua e ir para a montanha. É, quanto às exigências, a corrida de montanha ela vai trazer uma maior necessidade de força. Né? Porque por várias vezes você vai caminhar e você vai estar tá subindo. É, rampas com mais de 20%, no qual vão exigir muita força no seu quadríceps, né? A amplitude articular é maior do que na corrida de rua, principalmente no... É, é maior. Não. Mas o momento que você aplica força o do ângulo articular, sim, aí é diferente, é maior. Muitas vezes você tem que levantar mais o joelho você já começa a aplicar força mais lá de cima na montanha do que na corrida de rua. E muitas vezes por essa questão da corrida de montanha subir e descer muito mais do que na corrida de rua, ela exige mais a sua musculatura por causa dessa ação de frenagem. Então acaba que exige mais do seu quadríceps, tanto na questão da subida quanto na descida, nessa frenagem. E tem a questão técnica também na, da, da trilha, que você tem que estar ligado o tempo inteiro onde você está pisando, porque a superfície vai mudando muito. Então você tem que observar onde o seu pé vai entrar, como que vai entrar, o equilíbrio do corpo, o movimento do corpo é diferente. Você tem que sentir um fluir muito maior da trilha para ir te levando para você ir se equilibrando. Ele é quase que o um surf, ele é na trilha, quando você vai fazendo. E na rua é aquela coisa mais estável, mais paradinha, ajustado, pum, pum, pum, encaixadinho. Então são desafios diferentes, mas são interessantes de... De se executar, eu tô curtindo muito esse meu One Trail E aí, inclusive, ah moleque, 50k eu tenho para fazer nesse sábado que vem agora Lá na Pedra do Baú, vou lá fazer essa corridinha subindo 3.400 metros, vai ser bem legal Quinta-feira eu tô indo para São Paulo, volto na sexta-feira, não, volto na sexta não, doido Volto na, no domingo de madrugada, fazer essa provinha Depois eu vou fazer uma cobertura dessa prova, falar como é que foi meu treinamento como é que é a prova e tudo mais. Se liguem! Não percam nada. Fique ligado aqui no Instagram, então no YouTube, mas principalmente entre lá para o Clube Corrida Perfeita que lá tem informações exclusivas para os nossos alunos do clube. Beleza? Espero ter te ajudado, Luciana. Qual o melhor app de corrida para medir tempo, distância, pace, enfim? Olha, Letícia, eu poderia lhe dizer que era o Corrida Perfeita, viu? Mas acabou que deu umas coisinhas aí no nosso GPS integrado. Mas é que semana que vem o nosso vai ser melhor. <risos> mas eu gosto muito do Strava, cara. O Strava com um aplicativo para fazer essas paradas, porque ainda tem a comunidade. É bem legal. Mas o Strava não te bota os treinos no seu ouvido. Corrida perfeita, coloca. Você tá no seu treinamento, você tá correndo lá com um fone de ouvido e usando o nosso GPS para medir a distância e tempo, tudo mais... O seu treino é dito, ou oh, passou um quilômetro, falta tanto para o seu treino. É <risos> tecnologia também, corrida perfeita, malandro, tá achando que é? Beleza? Então não perde tempo e baixe o aplicativo e vamos junto. Maciele Lenara, tenho muita falta de ar nas subidas e quando tenta aumentar a velocidade. Bom, Maciele, isso é claramente uma questão de falta de condicionamento físico e o melhor para isso são treinos regulares e ajustados para sua necessidade. E a sua possibilidade. E onde que você encontra isso? No Clube Corrida! <risos> Beleza, gente, mas é, é uma questão de consistência no treinamento, saber quais são as suas necessidades. Você tem que desenvolver mais velocidade no momento, melhorar o seu condicionamento, o seu VO2 ou melhorar a sua resistência. Esses treinos diferentes, por assim dizer, que vão trabalhar em diferentes valências, por assim dizer, vão te ajudar muito a evoluir com segurança na corrida. Bom, gente, já são 8 horas e 13 minutos, espero ter contribuído com vocês aí nessa segunda-feira, segunda-feira que vem eu estarei de volta para mais notícias, tiras dúvidas do mundo da corrida, tragam dúvidas, coisas aleatórias, ah, o cara que correu com a perna de pau na maratona de Paris, ah, o cara que correu com o sapatinho de pau na maratona de, de Tóquio, Uhul! A gente pode discutir todas essas coisas doidas. Porque mudando na corrida, cabe tudo. Valeu, galera! Fiquem bem. Uma boa semana e vamos que vamos. Lado a lado. Uma corrida perfeita. Aquele abraço. Falou. Valeu.